Vande-guru-padad-dandam-bhakta-bindasam-anitam Se-caitanya-pravum-bande-nittananda-sahoditam se nanda nanda nanda nanda bandiradhika dayam gopi janno samayoktam Vãn-xá-kalpa-tarú-vas-ra-ke-pá-sindú-pe-vê-vê-cham. nã ng pá vane bh vá ves na ví bhyo namo nam há ke pá Shnavakti pade devi sattva tvai namanamaha Narayana namaskrita naruncha ivanarattamam Devim svarasvati ngivasan tatu jayomudira Sankirtane kishna kathopodesi Gauriya patrasya prakasanecha sadhanurakta guru bhakti yukta bhakti Pramodaksha kshaja Deyam Sadha sadapari bhavagnam abhishto ham teethas virinchanutam saranyam veta tiham puno tapal bande mahapurushate charuna ravidam yat pad pallava bispurji toque meu pico bobo dushva darshi poro da Sri Krishna chaitana pravinita ananda sivadviita kada kaurabhakta binda Sri Krishna chaitana pravinita Sri Adjaita Gada Dharasivasadihi Gaurabhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Ram, Hare Hare Ajahnulammita bhujau kanakabhadato Sankirtano e Kapitaru Kamala Yataksha Visham Bharu Dijavaru Jogadhar Mapalo Bande Jagat Priyakaru Karuna Bhataru Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama ram ram mahane hare, hare. <coughs> namami gange tava pad pankajam sura surair divarupam bhavan Ganga, Taranga, Maniya, Jata, Kalapam, Gowri, Nirantar, Abivushihi, Bhagam, Narayano, Priya Manam, Gomada, Purapati, Bhajavihi, Shnatham, Vagi, Sajesh, Badani, Jai Syastri De Sambi Hiram Nishimga Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Ram Rama Rama Ram. Nama sankirtanam jasso sarava pa punasanam. samanam tanganama param. Nama sankirtanam jasso sarava pa punasanam. Pranam duksha shamanam, tanganama param. Gaudiya <coughs> gostipoti. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Sauru, Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada o Paramahamsa Jagad disse que Sriman Mahaprabhu gostaria Sankirtana Yagyadni acender o Sankirtana Yagya. A cerimônia do Sankirtana, na casa de Srivas, Shrivas, e que aqueles devotos que dedicam a própria vida para a causa do Sankirtana Yagya, esses sim são gaudias. E os demais não. Gaudia Gusti Pati Shri Srira Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahansa Jagadguru disse que Mahaprabhu havia começado o sankirtana Yagya dentro da casa de Srivastanga, na, na casa de Srivastanga Pandita, e que aqueles que se dedicam ao Sankirtana são verdadeiros devotos da Gaudiya. Outras pessoas não. As pessoas que não se dedicam Param a isso não são. Propada Bhaksidanta dizia: Param vijayate shri Krishna sankirtana. Param vijayate absolutamente we are going to glorify. Absolutamente. O que significa sankirtana. Param vijayate Sank, eh, shri Krishna sankirtana? Que de maneira absoluta nós iremos glorific glorificar own, o canto you know, dos santos nomes do, do Senhor. Arena. Param vijayate. Nós vamos glorificar, eternamente, absolutamente, o canto dos santos nomes. A palavra Sankirtana significa o canto feito por todos, porque neste Sankirtana nós recebemos a oportunidade de trocar todos os tipos de emoções com Krishna. Ah, nenhum outro avatar de Krishna permite que nós troquemos com o Senhor todos os tipos de raça, ou seja, todos os tipos de relações, de acordo com o seu humor, de acordo com as suas emoções. É por isso que o Shri Krishna Sankirtana é? Ah, é tão importante. Mas aqueles que são trapaceiros, aqueles que têm um coração interessado em coisas materiais, eles não conseguem ficar em Natamandir, sobre o controle de um acharya puro dentro do templo do Senhor. Porque o verdadeiro templo Verdadeira acharya, não permite que você reserve uh, seu, seus interesses pessoais, uh, seus interesses individuais, materiais contaminados, escondidos no seu caráter, no seu comportamento. Se você se rende ao Acharya um, e você quiser guardar uh, seus hábitos pessoais, seus... Uh, seus interesses egoístas, eles não conseguem ficar, porque é impossível. Eles, na verdade, escondem seus desejos pessoais. Então, se o acharya vai uh, tentar fazer esses desejos diminuir ou tirar esses hábitos, essas pessoas vão embora, elas fogem. Então, hoje, é o Govardhanapuja Utsaha. O Utsala. então todas as divas, todos os semideuses, elas querem guardar seus interesses pessoais, eles não são 100% dedicados ao Senhor, e sem uma dedicação total de 100%, o verdadeiro Krishna Vajna, a adoração a Krishna, não se completa, não é possível, você precisa se dar totalmente. Você tem que dar tudo, o seu prestígio, seu dinheiro, a sua posição, seu corpo, todo o seu corpo, a parte de cima, a parte de baixo, tudo você deve doar. Aí sim, se você entrega tudo a Krishna. Caso contrário, no Shastra está escrito que somente, somente Nandanandan Krishna Bhajana, somente a adoração de Nandanandan em Krishna, do Krishna de Vrindavana né? só é possível para os Vrajavasis. Somente os habitantes de Vrindavana transcendental podem amar esse Krishna, podem adorar esse Krishna. E aqueles que seguem os verdadeiros Vrajavasis de maneira completa também podem. Caso contrário, nós não conseguimos. Você pode cantar quanto você quiser, fazer o que você quiser. Mas se você não segue um Vrajavasi, um devoto puro, no sentido de Vrajavasi é aquele que alcança a pureza, se você não segue o devoto puro, você não vai conseguir adorar Krishna de maneira perfeita. Muito bem. Sabemos que o Kama o Gayatri é o mantra que pode nos ajudar alcançar essa posição, se você alcança o Kama Gayatri, se você recebe o Kama Gayatri de uma alma que alcançou a perfeição, você pode conseguir, então, então Sinad Chakravarti é um, uma personalidade que seguia Chaitanya Mahaprabhu de maneira perfeita, ele diz este verso, se alguém me perguntar, nós queremos saber qual é o sílabos. Qual é o uh, sílabos significa quais são os livros que nós vamos ter que estudar para uma universidade? Quais são os, os tópicos que serão analisados num curso universitário? Então, então ele vai resumir estes sílabos desse processo que nos é distribuído por Chaitanya Mahaprabhu em quatro linhas. Em muitos eh, manuscritos está escrito isso no Chaitanya Charitamrita. Então, está escrito, se você for de uma família muito elevada, de alta classe, for muito educado, muito qualificado, se você for muito rico, se você for muito bonito, isso não é uma boa qualificação. Para adorar Krishna. Então, qualquer pessoa pode fazer o Krishna Bhajana. Mas Krishna Bhajana tem que vir do seu coração. A adoração de Krishna é, a, é a, a função natural da sua alma, não do corpo. Então, nós estamos discutindo todos os aspectos, todos os ângulos dessa devoção ao Senhor, em todas as. Os... Maharaj está dizendo em todos os cursos que ele dá: Brihad Bhagavatamrita, Dupadishamrita. Então, primeiro, aonde você conseguiu receber Diksha? E a segunda, você está qualificado ou não para receber essa Diksha? Que qualificação você tem? E depois, o seu Guru está em linha com Chaitanya Mahaprabhu, em linha perfeita ou não? Chaitanya Mahaprabhu, sim, ele quis nos mostrar Raganuga Bhajana, mas ele não, ele não vai liberar esse nível de adoração espontânea antes da hora. Então, dois, três kriya, dias atrás, Shambhas Babaji Maharaj disse que nós tem, podemos fazer começar com bhajana kriya e não bhajana verdadeiro, ou seja, uma, uma prática, prática, um ensaio de, de, de, de bhajana. Se você está totalmente é, rendido aos pedilotos de elevados devotos, então não há problemas. Mas que tipo de diksha as pessoas têm? ela, ela então, tem recebido, se elas não têm uma submissão de 100%. É por isso que elas não recebem misericórdia. Se o seu guru é um siddha mahatma, se ele é uma alma que alcançou a perfeição, você deveria conseguir seguir este caminho de perfeição. Mas se o seu guru não é um siddha mahatma, o que ele pode dar para você? O mantra que ele te passa não tem poder. O mantra que o meu Guru recebeu do Guru dele, ele precisa alcançar a perfeição deste mantra na sua vida. Caso contrário, quando ele passa esse mantra, esse mantra está inativo, não está acionado. Então, você pode fazer bhajana kriya, ou seja, você pode tentar praticar bhajana. E nesse processo, você pode sim cortar todos os seus amartas, todos os defeitos do seu coração. Então, quando todos esses defeitos se forem, no curso do seu bhajana, né? da sua então, adoração, e você seguir o guru dos pés de lotos, então, pela misericórdia desse guru, a swarupa shakti do Senhor Supremo, que é a própria bhakti, vai se manifestar no seu coração. Quando e como se manifesta para quem, né? é difícil dizer. Quando a swarupa shakti se manifesta dentro do coração, pela influência de swarupa shakti, todas as Todos os nossos sentidos se tornam transcendentais. Os meus olhos vão tentar enxergar a Vigraha do Senhor. meu ouvido, quero ouvir Harikata, Harikata puro. Minha língua pode querer dizer o nome de Krishna. Em todos os meus órgãos e sentidos podem me mostrar algo favorável. Podem ser favoráveis ao serviço do Senhor Supremo. Então, nós estávamos falando que nos planetas celestiais, os semideuses ficam lá. Mas os semideuses... Então, os semideuses gosta, dizem, afirmam que gostariam de prestar reverência ao nosso Guru Varga. Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakurapada, Bhakti Vinodhat Nosso Guru Varga é tão elevado que não pode ser comparado com os, os semideuses dos planetas celestiais, que estão ainda dentro deste universo, estamos falando destes semideuses. Porque eles têm ainda um futuro instável. De acordo com o karma, eles podem voltar à posição humana. Agora, de acordo com o karma, eles subiram a posição de semi Mas eles podem cair dessa posição. Isso está descrito no Bhagavatam. Krishna diz, do Brahma até as formigas e os menores insetos, todas as almas estão rodando dentro do samsara. Os semi ok. Nós podemos respeitar os semi mas eles não, não significa que eles sejam tatuavidos, que eles tenham um conhecimento absoluto sobre a verdade suprema. Eles têm certo conhecimento. Então Maharaj está falando de um Vaishnava que dá uma lista. Quem são aqueles que têm tatuavido, que são tatuavidos, que têm conhecimento sobre a verdade eterna? Jamaraj, o semideus do karma, o semideus da morte, ele é nosso guru. Ele diz, nós, doze, nós temos Bhagavatata Vigyan. Outros semideuses não têm esse mesmo nível de conhecimento. Ele mesmo pronuncia quem são os doze Mahajanas, dentre os quais, para lá da Maharaj, Deva, o próprio semideus do karma, os quatro Kumaras, Narada Muni. Então, agora o Shambhava está falando de Indra Maharaj, um dos nomes de Indra. Indra tem muitos nomes. Um dos nomes deles é aquele que fez 100 sacrifícios de fogo para o Senhor. E é por isso que ele sempre tem medo que alguém receba um karma, um sukriti tão elevado que ele supere o número de, de sacrifícios de fogo que ele tenha feito. E é por isso que Indra perturba, né? às vezes o Sr. Indra perturba, os... Indra, não das vezes, Indra vai tentar atrapalhar. Os sacrifícios de fogo de Prito Maharaj. Prito Maharaj é um rei que está no Srimad Bhagavatam. E nos últimos Yagyas, quando Prito Maharaj ia fazer esses, esses, essas cerimônias de fogo, é Indra rouba os ingredientes desse yagya, desse, desse, desse, desse, desse ritual. E essa é a condição. Eu gostaria de tocar esse então, agora eu gostaria de tocar um ponto principal. Hoje é a adoração, é o puja de Giriraj Maharaj, da colina de Govardhana. Por que Indra fica bravo? E, e o que desencadeia esse passatempo? Ele, ele enxerga que o próprio interesse pessoal dele está sendo atacado. Então, por que Indra vai ficar Irritado com os Brajavas. Porque todos os anos, eles fazem a adoração do Senhor Indra. Indra Jagya. indra-jagya significa adoração ou ritual. Ritual sagrado. Então, quando Krishna está entre sete e oito anos, ele estava em Vrindavana né? A Maharaj está fazendo uma aparente Krishna fica dentro de Vrindavana 11 anos e 10 meses Depois disso ele sai de Vrindavana Mas nós já explicamos, diz Maharaj, que o desenvolvimento corpóreo de Krishna é muito mais rápido do que o desenvolvimento corpóreo de um ser humano comum Ele aos 11 anos ele já parece que tem 16 anos então, naquele período, nesses 11 anos e 10 meses, ele faz todos os seus passatempos em Vrindavan. Muito bem, aos 7 ou 8 anos, ele vai perguntar para o seu pai e para os, todos os associados do seu pai, que tipo de arranjo está sendo feito agora? Por que, que vocês estão preparando tudo isso para oferecer ao Senhor Indra? Ele responde, isso é o Indra Yagya. Por que você está fazendo o Indra Yagya? porque Indra vai nos dar chuva. Nós dependemos de algum tipo de cultivo. Nós, porque nós cuidamos de vacas, não, Krishna? Ele diz, o pai dele diz para ele. Então, nós precisamos de chuva suficiente para que os, as vacas possam pastar. É por isso que nós fazemos isso. Então, por conta da da chuva, nós podemos fazer crescer uh, essas, uh, essas plantas que as vacas comem. E Krishna ainda dá um argumento, um argumento do Vedanta. Ele fala para Ananda Baba, para Adinanda e Upananda, para esses dois associados do seu pai também, que é Nanda Baba: ele diz, pai, se você nos incomoda, Posso questionar, então, essa a razão pela qual você está fazendo isso? E o pai explica que é para o Sr. Indra, e Krishna responde, todas as almas estão nascendo e morrendo de acordo com, o seu próprio, com os frutos do próprio karma. Portanto, Ninguém pode fugir dos desígnios do karma. E o seu karma, os frutos do seu karma, quem distribui é o Senhor Supremo, não Indra. Não é Indra que distribui os frutos do karma. Fal é fruta. É Bhagavan, shri Krishna. Ninguém pode dar. Então, qualquer Yagya que você faça, qualquer ritual que você faça... Yagya significa aquilo que é dedicado a Vishnu. Se você quer eh, eh, desviar, se desviar de Vishnu, que Yagya você vai poder fazer? Então, alguém poderia perguntar por que, que os Vrajavasis adoram os semideuses? Nós também podemos adorar os semideuses, Durga, Kali. Alguém poderia perguntar, não Mas tome cuidado, pois os Vrajavasis, até em sonho, eles servem Krishna. Eles estão procurando o interesse absoluto de Krishna. Nada mais. Esse não é um interesse, seu interesse pessoal ainda não é? Então, se de qualquer maneira eles forem fazer Indra Jagya, adorar o Senhor Indra, qual é o motivo por trás disso? Qual é a razão secreta disso? Se você buscar, você vai descobrir que eles queriam, na verdade, alcançar a satisfação de Krishna. Como nós já vimos explicado, por exemplo, dois, três anos atrás, Satima, a mãe de Chaitanya Mahaprabhu, ela está muito ansiosa sobre as atividades do menino maluquinho Nimai, do Chaitanya Mahaprabhu, de Chaitanya Mahaprabhu menino. Então ela faz frutas e flores, e faz bolos, está indo oferecer para, para Devima, para Durga. Shostima. É uma outra forma de Durga Shostima. Então, a mãe de Mahaprabhu, está levando todos esses doces, essas preparações, essas frutas, porque ela quer que, que Mahaprabhu pare de ser assim tão atentado, tão levado. Satishma é a mãe de Chaitanya Mahaprabhu. A mãe de Krishna, o Senhor Supremo, e o Senhor Supremo, parênteses, ele tem prazer em, em, em se manifestar como criança na terra, porque ele brinca muito nessa posição, então ela não ora para si mesma, vejam, veja, entendam esse, esse, esse passatempo, ela está orando para Devi, para Mahamaya, para Durga, para que o seu filho fique mais tranquilo e obediente. Então, a ação dela é direcionada ao serviço de Krishna. Então, tudo que você faz por Krishna não tem problema nenhum. Entendam isso. Mesmo que você roube, que você roube alguma coisa para o serviço de Krishna, não para o seu, né? para o serviço de Krishna, ele mesmo diz isso. Nessa sociedade, muitas pessoas, eles mostram moral e honestidade. Tudo eles mostram, eles vão exibir: veja como eu sou honesto, como eu sou moral, como eu tenho caráter. Tudo isso é inútil se não feito por Deus, para Krishna. Toda a nossa moral, nossa honestidade, nossa pontualidade, aqueles que não têm amor por Deus, N essas atitudes não têm sentido se eles não têm amor por Krishna não adianta eles terem eu essas qualidades é por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta respondeu certa vez eu sacrificaria o mundo inteiro eu tiraria todos os confortos todas as, as poses morais das pessoas para que elas servissem Krishna eu sacrificaria tudo o que eles têm para o serviço do Senhor Supremo, pois essa é a única utilidade da vida, a única utilidade do dinheiro, da posição, da honestidade, se você faz isso por Deus. Se você se desvia de Krishna e você quer manter tudo isso, você recebe um resultado igual a zero. Não tem utilidade você ser perfeito e honesto se você não faz isso por Deus. É por isso que o Satimata vai fazer esta oferece, esse, esse, oferecer isso. E ela está andando, levando essas oferendas à Durga. Então ela pensa assim, mas deixa eu passar por um caminho que meu filho não me veja, porque se ele ver aqui, ele vai tentar comer tudo, para ela não encontrar com o um pequeno animal. E ela pega o pote... se minha mãe encontra com ela ele encontra com ela ela vê ele de longe e ela fala animal tá vindo. mãe, onde você está indo? vai para casa que eu já estou voltando o que, que você está levando aí? nada, nada, nada eu quero ver o que você está levando ô oh, menino, vai para casa, eu já volto não sei que me mostrar e ela não mostra e o que, que ele faz? Ele consegue puxar o pano e pega o bolo e começa a comer. Você te mata e fala, ah, meu Deus, todo o meu puja está tudo estragado, agora ele comeu. Seu menino maluco, você é muito mimado, você está estragando os meus itens de puja, eu estou indo a fazer sasti puja. Mãe, você não sabe, Sastima fica muito feliz se ela comer a minha, a minha remanente. Se ela comer meus remanentes, ela vai ficar muito feliz. Ela fala, não fale assim, você está cometendo pecado? Sastima ela ora, não preste atenção que meu filho é maluco. Ele está falando dessa maneira porque ele é criança, mas ele está dizendo a verdade. Ele não está mentindo. O pequeno animai, o pequeno avatar adorado, não está mentindo. Vishana, Vishana. Então, todos os semideuses, quando a prachada de Jagannatha sai, os semideuses às vezes vêm na forma humana e vão lá comer os, os remanentes de, de, de, de Jagannath no templo, como mendigos, mas a gente não sabe. Então, Satimata ela age dessa maneira. E a mesma coisa com, com Nandababa. Eles não estão servindo Indra por interesse pessoal, porque o centro da vida deles é a manifestação de Krishna. O nosso ponto central está arrebentado para todos os lados, nós temos milhões de interesses, mas o interesse dos Vrajavasis é sempre Krishna. Então o que quer que eles estejam fazendo? Eles estão fazendo por Krishna. Então, o menino Krishna vai responder, ele vai dizer... Pai, você está dizendo que Indra pode mudar a sua sorte. Como que Indra pode mudar a sua sorte? Ele não vai dizer, eu sou o, Sup o Senhor Supremo. O Krishna é muito educado nesse momento. Ele vai dizer, o Senhor Supremo vai regular tudo. E ele diz, jantu. Karmana Jayate Jantu De acordo com o Karma, as divas nascem em suas posições respectivas. Mas tudo é feito pelo Karma. De acordo com o Karma, você recebe um resultado. Então, agora, o pequeno homem muito científico. Depois disso, quando Krishna e vai dar um argumento Então, Krishna vai fazer é uma sugestão: ele vai dizer, olha, é melhor que vocês façam a adoração de Giriraj da nossa linda montanha. É essa montanha que está arranjando água para nós. Elas atraem as nuvens. As nuvens são atraídas pelas montanhas. E a, monta a nuvem vai dar chuva, e a chu Giriraj que está nos ajudando a, a, a dar é, o nutrimento das vacas. Ele nos dá tudo, as frutas, as flores tudo que nós tem raízes lá tudo a gente usa de Giriraj Krishna diz fonte de água limpa cavernas e todas as vacas sobem ali e é ali que elas pastam Giriraj é o coração de Vrindavan. Krishna responde, de Grajadhana. E todos vocês podem tentar adorar Giriraj. Então, por que, que a gente deixa essa adoração de Indra de lado? Então, eles começam a adorar Giriraj. Eles decidem que Krishna tem razão. Eles oferecem as flores, as guirlandas, tudo para a colina de Giriraj. E eles colocam todos os potes ali e oferecem para a Giriraj. Então, quando eles fazem essas ofertas, as oferendas a Giriraj, eles observam que Giriraj ele vai aparecer um rosto na montanha e um rosto que parece com Krishna e, e ele vai... Comer todas as preparações que eles oferecem. Na verdade é o próprio Krishna que está ali. Eles não sabem. E Kiriraj abre, come tudo que eles oferecem. Eles oferecem montanhas. E nessa vila onde foi tudo levado até ali, até a beira da montanha, é, ela é chamada de Anor que significa tem mais. Então esse passatempo é muito lindo. Xixambaba. So Indro now feeling disturbance. Então Indra, Indro now become very angry. Da sua posição no cosmos, that small boy material boy não recebe através do fogo sagrado aquilo que estava, era, deveria ser oferecido a ele. Né? Então, ele fala, esse, esses Vrajavasis, eles há centenas de anos me oferecem coisas, e esse menino é, convenceu eles a não fazer isso para mim. Ele não tem ideia, uma ideia clara de quem seja Krishna. Ele acha que é um menino que tem o um nome do Supremo. Né? Então, ele resolve destruir toda a Brajadama. Então existe esse lugar, Behesh, que é o ponto onde Indra ele vem até ali, ele se manifesta ali, com, com a mão ele tem, a arma do senhor Indra é um, é um trovão, né, é um raio. esse lugar onde Indra aterriza, né, ele decide invocar todas as chuvas da pralaya, inclusive, né? das chuvas do final do universo, para destruir Vrindavana. Então, Maharaj está lendo um pedaço do Bhagavatam. Shri Shukadeva Uvacha. Shukadeva Goswami disse que so, Krishna Balarama se perguntam Por que nós podemos esse que Por que nós vamos arranjar esse crime? Em Hum. Então, Nanda Mahara speaking, Nanda o Maharaj vai, vai responder. Nós estamos fazendo esse tipo de Yagya, porque o Sarindra... Krishna Porque Indra nos dá, controla o nosso clima. Então Krishna vai convencê-los, como Maharaj já disse, a fazer essas mesmas oferendas a Giriraj, a montanha que está ali, distribuindo. O nutrimento de todos os habitantes de Vrindavana e de todas as vacas. Krishna diz, quem é Indra? É o Senhor Supremo que distribui o karma. O fruto do karma vai chegar de qualquer maneira. Não depende de Indra. O Indra? Aqueles que não estão fazendo atividades positivas, o Senhor não vai lhe dar resultados positivos, Krishna vai dizer. E as pessoas nascem e vivem de acordo com o karma. Vocês não precisam adorar Indra. Então eles vão. Oferecer tudo a Giriraj Maharaj. vai aceitar Então Indra there. se torna muito not bravo. They to Even Indra, Borun, ou eles não são of de possíveis. Nenhum deles, nenhum deles de então, nos Upanishads, nós podemos ver um incidente. Todos os semideuses têm um falso ego. Sem falso ego, eles não estariam dentro do universo material. Então, quando eles vão eh, derrotar alguns Ashuras, os Ashuras e os semideuses estão sempre lutando. Às vezes os demônios ganham do semideus e às vezes os semideuses derrotam os Ashuras. as entidades demoníacas. Isso acontece o tempo todo dentro do cosmos. Essa é a história do cosmos. Então, uma vez acontece, é famoso esse momento, que os semideuses conseguem expulsar todos os demônios dos planetas celestiais de todas as posições que eles tinham adquirido dentro do cosmos. Como Guerra nas Estrelas. Então, os semideuses ficam muito felizes e fazem um grande festival, dançam e cantam. Mas sobre o poder de quê? Quem é que ganha a guerra? Eles não sabem. E quando eles se sentem vitoriosos, maravilhosos, e o Senhor resolve fazer um passatempo. Então, o Senhor Supremo resolve fazer um lindo passatempo. O senhor vai vir na forma, de uma, ele vem de uma forma estranha. E não sabe de onde aquele serzinho, aquela criatura tinha vindo. Porque aquele tipo de criatura não existia. Eles se perguntam de onde veio esse ser. Indra é informado pelos seus associados. Que um, um ser esquisito chegou aí no portão de Indraloka. Nós não sabemos quem seja. Indra fala: vai lá, se informa. Tente descobrir a sua identidade. Quem é esse ser? Então, primeiro, vai até lá, vai o Deva. Vai tá? o você é Deus do ar. Ele vai lá e presta, faz um sinal de reverência, de pranam. Diz, quem é você? Então, é o Senhor Supremo. E ele responde, quem é você? Nesse caso, brahman significa o espírito. E vai o deva falar, você não sabe quem eu sou? Eu sou muito poderoso. Ah, é? Você é poderoso? O que, que você pode fazer? Eu movo todo o universo material com o ar, com atmosferas, com vento. Sou eu quem mantenho isso aqui tudo flutuando. Então, esse serzinho coloca uma, um fiozinho no chão. Você pode assoprar esse fio? Então, vai o Deva, o Ele tenta aplicar toda a sua força e o fiozinho fica lá no lugar. Ele não se move. Então, como é possível que é, eu consiga destruir o universo com o vento e não consiga mover esse fio? Não é possível. Tem alguma coisa estranha aqui. Quem é esse ser? Quando eu perguntei quem ele é, ele perguntou quem sou eu. Então, finalmente, Indra Maharaj manda Agni lá, e ele pergunta quem é você, de onde você veio, e esse ser estranho pergunta quem é você, para Agni, e Agni se apresenta, meu nome é Agni Deva, você nunca ouviu falar de mim? Não é o que você faz, eu queimo tudo. Eu sou o controlador de, de, do, da manifestação do fogo em todos os lugares desse universo. Você pode queimar esse fio? E Agnideva tenta com toda a força queimar aquele pedacinho de fio. E ele falha. E ele fala para ele, nós não conseguimos entender o que aconteceu. E nós não sabemos nem quem ele é. Venha você mesmo, Indra levanta do trono e vai até lá. Para encontrar com esse ser absurdo, não é possível que esteja acontecendo isso. Quando ele vem, o Senhor Supremo desaparece desse lugar. E uma, Bhagavati Uma, uma das Shaktis do Senhor aparece no céu. Uma é uma forma de Adishakti de Mahamaya. Ela fala, Indra, você não sabe quem ele é? Ele é o Parat Parakleshara, ele é o Parat Brahma, ele é o Super Brahman. Por que ele veio? Para destruir o seu falso ego. Você pensa que você e os semideuses, com o poder que vocês têm, conseguiram derrotar os, semideus, os, os demônios? Mas não é você que faz nada. É pelo poder do Senhor Supremo que você consegue fazer qualquer coisa. O seu sucesso não depende de vocês. Então a, a festa arrogante de vocês não tem sentido. Não é do poder de vocês derrotar os demônios. Você acha que é o seu poder. É o poder do Senhor que faz com que vocês derrotem ou percam. Now in this, this então vamos agora -par voltar para -par -yuga essa última da, Daparayuga. Sabemos que Krishna não vem em toda a Daparayuga. Our... Sashinamna, go, no, Rody, not come. Particular. Eu já escrevi. Então, estamos felizes. E a particular Daparayuga em Krishna comes, just next para clarificar a all dao. Então, Maharaj está dizendo que Goranga Mahaprabhu só vem quando Krishna vem E por isso Goralila, os passatempos da do Avatar Dourada São como uma interpretação, como uma explicação Dos passatempos de Krishna Ela é como um, é, um outro lado Do diamante dos passatempos de Krishna uma, Quase como uma imediata expansão os passatempos de Krishna Então você vai entender os passatempos de Krishna não entender os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu É Mahaprabhu que revela Os segredos filosóficos dos passatempos de Krishna Então de tempos em tempos Indra tem essa esse característica né? Ele é um ego do cosmos Que pertence a Deus e ele tem essa característica de, às vezes, manifestar arrogância. Em certa ocasião, Krishna queria colher uma flor que existe nos plantas celestiais, chamada parijata. Indra fica bravo. Isso é um tesouro dos plantas celestiais. Essa, essa, fruta não essa árvore não existe no mundo material. Ele começa a disputar com Krishna. É. Krishna quer levar uma árvore parijata para plantá-la em Dwaraka. Indra fica irritado. Isso acontece pelo, para o prazer do Senhor, não? Né? Indra age assim, porque Krishna quer mostrar para nós que, que essa arrogância é inútil. Então, Indra vai ficar muito irado. Ele decide destruir. Na mente dele aparece essa ideia de destruir Vrindavan. Então Esse passatempo da flor acontece mais tarde, mesmo ele sabendo que Krishna é o Senhor Supremo. Então eles têm uma diferença entre esses dois passatempos. Aqui ele não sabe exatamente quem é Krishna. Então ele chama as nuvens mais pesadas que vêm na pralaya, quando ele inunda a terra. Né? Depois que quando acabam acaba as yugas, tem a pralaya, né? então ele chama as nuvens que vão inundar a terra na pralaya. E aí os, os, os vrajavasis pensam, não, isso é Indra, que nuvens são essas? Eles veem nuvens que são escuras, como petróleo chegando, e Indra começa a soltar os raios e uma chuva torrencial cai, como se fosse um rio caindo, como aconteceu Doze anos atrás teve uma, uma chuva em Badrinatha, aqui na Índia, que destruiu tudo, Eles arrebentou a cidade inteira, não sobrou nada, os tempos caíram, caiu tudo, Cent... milhares de pessoas morreram, Maharaj está contando. A água que veio parecia como se fosse um, um tanque aberto de água, e a quantidade de água que caiu arrebentou tudo. Então esse tipo de chuva começou a envrendá-la né? Os Varajavas falaram, o que fazer agora? Não se preocupem eu estou aqui Então Krishna vai tocar a colina por baixo Ele vai destacá-la do chão E levantá-la com um indígena. E durante sete dias e sete noites, Krishna fica de pé, segurando a colina com o um mindinho esquerdo. Indra tenta com toda a força destruir Vrindavana, numa chuva torrencial, infernal. E o que acontece? Krishna diz, não se preocupem, eu vou seguir o Giriraj Maharaj e todas as vacas vão ficar aqui embaixo. Todos os Vrajavas vão ficar aqui embaixo. E nenhuma gota de água se manifesta ali. Toda a água escorre e vai para longe. Muito bem. Por arranjo de Krishna, a água escorre longe. Ela não entra para baixo da colina. E toda a Vrindavana é protegida ali. E quando Indra pode realizar, eu acho que eu fiz algum erro, porque eu pensei que ele fosse um menino qualquer. Mas que poder ele tem? Como é possível? Ele segurou a montanha com um lindinho, porque Indra tem visão, né? E ele conseguia ver o que estava acontecendo embaixo da, da, da colina de Govardhana, levantada por Krishna. Então, <risos> então primeiro Indra vai falar um monte de bobagem, ele vai dizer, esse menino, esse cowboyzinho, ele tem tanta audácia para interromper o meu, a, minha, a minha adoração, eu vou ensinar para ele alguma coisa. Ele fala um monte de tolice sobre Krishna. Ele diz, ele é inútil, ele é um menino inútil e requieto. Um menino levado. Quem é que ele pensa que ele é? Ele não obedece ninguém. Ele é um moleque ignorante, um tolo. Ele pronuncia tudo isso. Ele não tem sensibilidade sobre o que fazer o que não fazer. Ele não sabe a diferença entre o bem e o mal. Ele pensa que ele é elevado, que ele tem conhecimento. Ele é um ignorante, Krishna. É, Indra diz. Ele pensa, que ele se acha que ele é quem? Pandi. Pandi. É, perdão. Indra fica irritadíssimo com Krishna. Ele fala, Krishna-martam, esse menino mortal. Esse Krishna mortal. Krishna Krishna é um menino, não é? Então parece, parece absurdo isso, porque ainda está dizendo que eles tomaram abrigo num menino, num moleque humano, uma criança material, feita de carne e osso. E os, os, os, os Vrajavassas, eles não sabem que eles estão tomando abrigo nos pés de lótus de, de Deus. Eles acham que eles estão ali com Krishna. Mesmo que Gargamuni, o astrólogo que, se, que vem visitar Krishna quando ele nasce, ele vai dizer que Krishna é o Supremo, mas eles mas esse, essa ideia, esse conhecimento, esse, esse conceito na mente dos Vrajavas não sobrevive. Porque eles têm tanto Bhava, eles têm tanto amor por Krishna, que o amor que eles têm por Krishna afasta da consciência deles o fato que eles saibam que Ele é o Senhor Supremo eles esquecem, como quando a gente esquece uma coisa que, que a gente queria lembrar, eles simplesmente deletam isso, então quando a água está caindo, diz Maharaj, ele diz que os Rajavasis no coração deles, eles não mantêm esta opulência no coração deles, como a água que empurra alguma coisa para fora, porque eles têm madúria, eles têm um prema tão forte, que diante de madura a chuária do Senhor as opulências do Senhor não sobrevivem as opulências estão em Krishna mas elas são conquistadas pelo esse amor de madura pelo esse amor dos vrajavasas então ela desaparece ela é overpowered em inglês elas são derrotadas esses as opulências são derrotadas pelo amor dos dos vrajavasas tem um momento que Toda a floresta de Vrindavana pega fogo e Krishna bebe o fogo. E Krishna pune a serpente Kaliya, que é uma espécie de monstro, né? Dez cabeças, como os monstros da, da pré-história na nossa mente, né? Então, eles dizem que Madhurya está lá, porque mesmo Krishna fazendo tudo isso, bebendo fogo na frente de todo mundo, eles não conseguem pensar que ele é Deus. Então, aqueles tolos Vrajavasis, eles vão obedecer esse moleque, diz Indra. Que tolos, diz Indra. Eu quero ver agora, então. Eu vou dar uma lição para eles. ele diz coisas terríveis, né? Ele pronuncia um monte de ofensas, mas Sarasvati... Hein? Na verdade, ninguém pode ofender Krishna, né? porque Sarasvati vai fazer um jogo. Por exemplo, quando Shishupa vai acusar Krishna, ninguém sabe de onde você nasceu direito, quem é seu pai quem é sua mãe. Ninguém sabe onde você nasceu, ele fala para Krishna. Isso é verdade. Na verdade, quando Shishupal ataca Krishna, ele diz verdades, mas Shuddha Sarasvati fala a verdade por trás das ofensas de Shishupal. Entende? O poder de Sarasvati passa por dentro da mente de Shishupal para que ele não pronuncie mentiras. E o que ele está dizendo é verdade, porque quem pode dar a luz ao Senhor Supremo? Como é possível que Krishna. Krishna é auto-manifesto -manifest, é não? Então quando ele diz, Shishupalo, com o um coração cheio de inveja, ataca Krishna e ninguém sabe de onde você veio, ele está dizendo a verdade. Ah, então nós temos que entender, por exemplo, Narayan Maharaj fez uma comparação com Vishnu Narayana. Narayan também, todo mundo sabe que não tem pai e mãe. Mas Krishna tem, porque ele tem passatempos mais doces, então tem um arranjo para que Krishna aparentemente tenha paz. Então, Sarasvati está o Sarasvati está dentro da mente de Shishup e ela está controlando que o que ele diga. Não seja uma verdadeira ofensa. Ele ofende Krishna no coração dele, porque ele está querendo atacar Krishna. Mas o que ele pronuncia, na verdade, é verdade. Ele diz coisas como: Ninguém sabe de onde você veio, de onde você nasceu. Ninguém sabe onde Deus nasce, não é? Deus não nasce, ele é o não nascido. Então. Então, aqui nesse texto, diz Maharaj, quando Indra fala. Krishna é bacha. Bacha significa uma pessoa agitada, uma pessoa que diz coisas insensatas, mas existe um outro sentido para essa mesma palavra. Bacha também pode significar aquele que pronuncia a verdade absoluta. E balisham significa aquele que não tem respeito por ninguém. Então Indra vai dizer. Esse menino não tem respeito por ninguém, mas Deus precisa ter respeito por quem? Por que, que Krishna precisa prestar respeito? reverências para quem? Não existe ninguém nos mundos infinitos que possa merecer a reverência de Krishna. Então ele dizer que Krishna é irreverente é verdade. Vejam como é profundo esse passatempo, né? esse momento que Indra tenta ofender Krishna, por conta de Sarasvati, ele não consegue, porque ele é o dono de todos os universos. Ele é a causa de todas as causas. E quem vai, vai exigir reverências de Deus, de Krishna? Entendem? Então aquilo que Indra diz na verdade é verdade. Ele diz, ele não, não pronuncia orações para ninguém. Ele está sempre em silêncio, Krishna. Na verdade, também. Então, ele nunca pronuncia os mantras de, de, de, de adoração. Verdade. Então, águia também pode significar ignorante ou... Esse, a palavra em sânscrito também pode significar ó, a fonte do conhecimento. Então, por exemplo, a palavra é, sem conhecimento pode significar fonte de conhecimento, porque O é, é a letra A, é a letra que é a fonte de tudo. Né? Então esse Aghyana, que também significaria sem conhecimento, nesse caso significa a fonte do conhecimento, ele é o conhecimento. É, porque se você conhece Krishna, tudo você conhece. Krishna, ao receber Krishna, left. nada sobra. Left. I Krishna, to get Krishna complete, the complete. Obter Krishna significa completar o que attained. você pode obter. Você obteve tudo. Krishna, e ao saber, sobre, sobre, sobre Krishna, ao saber Krishna, ao conhecer okay. Krishna, for não existe mais conhecimento que você way, precisa conhecer. Está tudo conhecido. realmente, Krishna <laughs> Então, Krishna agora faz um passatempo como um ser humano. Então, quando ele diz esse menino mortal, ele também está certo. Porque em todos os passatempos de Krishna, Krishna age como se ele fosse um menino humano. O que quer que ele faça? Não é Krishna quem mata os demônios, não é? Krishna continua um menino ali. Krishna é sempre o mesmo. A cada um desses passatempos, pelo desejo de Yogyamaya, Vishnu sai de dentro de Krishna e vai matar os demônios. É Vishnu quem faz esse serviço para Krishna. Vishnu está dentro de Krishna, é ele quem mata os demônios. Não é o dever de Krishna matar demônios. Esse é um dever de Vishnu Narayana. Krishna não mata ninguém. Ele toca as flautas. Qualquer atividade fora do comum, nesse sentido, são mortos por Vishnu. Krishna não faz nada. Krishna vai se manter como um menino humano. Exatamente. E é por isso que os passatempos de Krishna são mais doces. Se Krishna não fizesse um passatempo como um ser humano, se ele fosse pegar a, a, a, a Sudarsana Chakra né? e a clava na mão com os quatro braços, a doçura se foi. E Krishna quer essa doçura. Então por isso que ele não né, quer é Vishnu quem vai fazer isso. Então Indra vai falar um monte de botolices, ofendendo Krishna em seu coração, mas tudo que ele pronuncia é perfeito. Porque ninguém pode... Ir. Realmente acusar o Senhor Supremo de nada. Então, no final, quando ele vê que ninguém se molhou, que ninguém morreu, que a colina continua idêntica, né? ele fala, ele não pode ser um menino comum. Toda a minha força, ele, Indra usa toda a força que ele tem. Ele fala, eu não consegui fazer nada. Então, ele tem mais força que eu. Então Indra fica desesperado, ele percebe Porque que Krishna é o Senhor Supremo e ele vai, ele vai ele falar agora eu ofendi o Senhor Supremo, ele só pode ser o Senhor Supremo, ninguém tem mais poder que eu. Então ele vai lá e vai pedir a ajuda de Ma. quem é Surabi? Surabhi é a vaca original do universo material, ela é a vaca sagrada arquetipal, né? original divina do universo material, então ele vai chamá-la para ela vir com ele. A pedir desculpas para o menino Krishna. Então, o que acontece? Krishna vai dar instruções. Ele diz, siga as minhas ordens. Minhas ordens não mostrem nenhum falso ego. Se você mostrar o falso ego, isso não é bom para você. Indra vai falar alguns versos. And I can show you the final outcome. Visudya Satyam Tavadham Santyam Tapumayam dasto Rajasthamaskayam Mayamayo Ayam Guunasamprabaho te Tete Grunanubandho Kutonu Tade Kutonu Tad Hetavo Isho Tad You are all in você you are present everywhere as a está em todos os lugares, você é super alma você é o tudo e o todo to take, you know. time to time like to de tempos myself. em tempos você nos ensina, nos pune para você pune aqueles que mostram falso ego porque você é a fonte do Dharma para proteger o Dharma Dharma significa devoção para proteger a devoção pura aqueles que, que, que saem da linha Krishna os pune para corrigir e para mostrar o que é o verdadeiro Bhagavad Dharma a devoção eterna então aqueles que são muito maldosos e aqueles que são clever. E, os indianos usam clever como se fossem espertos, aqueles são trapaceiros. Kapat significa trapaceiro. O que diz este verso? Purusha, yamahatmani, basudeva, krishnaya satvatam pataye namaha sachandupapto dehayu visuddha gyan murtai sarvasmai sarvjivayu sarvbhutaatmne namaha is very nice actually according to your own will because will power is totally reserved with krishna krishna is reserving will power Então krishna ele, reserve, ele reserva o livre-arbítrio supremo, é ele quem tem o livre-arbítrio supremo. Então, ele de, Indra está dizendo, de acordo com o seu desejo, nós nos manifestamos aqui para participar dos seus passatempos. Indra faz essa oração para Krishna, a sua forma de Krishna. É, é a forma do conhecimento eterno. Você é a causa de tudo que existe. Então você está em todo lugar, em todos os corações. É o próprio Krishna que coloca o desejo no coração de Indra de atacá-lo e também a oração. Também. Isso os Vaishnavas comentam. Essa oração perfeita que Indra faz. Então, enquanto Indra ora para Krishna, Krishna fica contente. Ele não fica contente, porém, por muito tempo. Mas quando o senhor Brahma faz uma, uma, uma oração enorme, lindíssima, famosíssima, Indra faz uma oração curta. Krita se satisfaz, fala ok, tá bom. Mas quando o Brahma faz a oração, uma oração longuíssima, ainda mais famosa do que essa, Krishna não se satisfaz, por quê? Porque todos os vrajavas querem estar sempre com Krishna, sem, sem ficar longe de Krishna, nem por uma fração de segundo, então Krishna faz várias atividades, então quando quando Krishna vai para a floresta, os pais não podem ficar com ele. Quando Krishna vai para casa, os gops não podem vê-lo. Os gopas também. Então todos recebem essa oportunidade de ouro, na qual eles olham para Krishna durante sete dias e sete noites, sem, sem ficar longe dele por um nenhum segundo, embaixo de Govardhana. Então por esse comportamento rude de Indra, né? isso foi uma bênção para todos os vrajavassas. Porque sob Govardhana, Radharana estava lá, Lalita, Vishaka estavam todos ali olhando para o Senhor Supremo, todos juntos. Então, na verdade, é, Krishna se satisfaz com Indra. Entendem? Tem um, um significado espiritual por trás de tudo. Né? É, o, é o famoso significado interno, o desejo interno de Krishna. Ele queria ficar com todos os Vrajavas juntos. Mas o que Brahma faz, quando ele rapta os meninos, os gopas e as vacas de Vrindavana, ele separa Krishna desses vrajavasis. Então, quando o Brahma abduz todos os vaqueirinhos, Krishna fica bravo com o Brahma. Ele não, ele, o Brahma faz uma oração extraordinária, que dura um tempo longuíssimo, e Krishna não reage. Porque ele, ele teve a coragem de separar os, os vrajavasis. Naam Dele. Por hoje vamos encerrar aqui de Shambhava. Vamos Vamos